Qualidade de vida. Ela envolve o bem-estar espiritual, físico, mental, psicológico e emocional, além de relacionamentos sociais, como família e amigos, e também saúde, educação, habitação, saneamento básico e outras circunstâncias da vida. Então, a qualidade de vida, de modo geral, ela, na verdade, ela envolve muitos fatores, né? Como eu falei aqui para vocês, mas de modo geral, uma boa qualidade de vida, ela envolve a pessoa ter condições básicas de vida né, moradia, alimentação, ela estar se sentindo bem, com saúde e engajada na sua vida. E, gente, os desafios e os problemas, né, eles surgem ao longo da vida, isso é natural, é inerente da vida, né, os desafios, os altos e baixos e tudo mais, mas também as respostas que a gente tem em frente aos desafios da vida dizem muito sobre cada pessoa e sobre a sua qualidade de vida também, né, o equilíbrio emocional, a, essa, essa bravura diante da vida, é, você ter uma, um mindset, né, uma mentalidade é, para superar os obstáculos, isso também está diretamente relacionado com a qualidade de vida porque é com, as é, é com o nosso mundo interior, as nossas emoções, a nossa mente, o nosso posicionamento diante da vida, que isso são questões internas de cada um, vão estar tá diretamente relacionados com as construções que a gente faz, com as nossas escolhas diárias e isso impacta diretamente na nossa qualidade de vida.